Vai começar a jornada, hein, ó A esquerda temos uma porta aqui E à direita tem uma porta também, só que a gente só tem 7 mil Não dá pra comprar nada, você sabe que os negócios são é super caros, vamos juntar um pouco mais? Ei E aí, <risos> e aí Ó, oh, tá aqui o Loki, hein? Ó, oh, bate de novo, se Loki. Eu explodo você, hein, tio? Sai daí! <risos> <risos> Cuidado com os olhos If dele. You live, you avoid eye. Rapaziada, Watch não podemos olhar, olhar pro olho I. dele, hein? O que supposed to Você you'll ver. Evite olhar para os olhos do Ruvik. Beleza, é uma, uma dica boa pro Caberninha, hein? Beleza. Tranquilo, agora a gente pode continuar a aventura, ó. O jogo, peraí, Rapaziada, é aquela cena do começo. Ó. Oh. aqui para peraí, queimou aí logo, queimou logo Rapaziada, oh meu Deus. Arena? Isso. Evite olhar nos olhos. Só tem olho negócio, tio. <risos> Fazenda, é uma arena aqui. A treta vai ser grande. Prepare seus corações. Fazenda, você tá comendo biscoitinho aí? Tá tomando suquinho? É bom vocês pegar um.. Uns um suco aí. E uns pão hein? Vamos ficar ligado, beleza. Fazer... O quê? Ó, oh, ó oh. Os caras já, já, já tá atrás do caverninha Beleza v Vamos sniperar os Lock Aproveitar, ó Ó Ó, barriga O barriga é forte, hein, tio? Ó oh. Peraí, tiozinho Aí cai, hein? Aí cai Peraí, tiozinho Calma aí, hein? De boa Ô, oh, jogo Peraí, tio, ele tá com arma, hein? Ele tá com arma, tio. Oh. Oh. Perninha, perninha. Eu um monte de cara de arma, tio. Os caras vêm tudo. No... Nossa, formação de quadrilha, tio. Benta, grega, de todas as galáxias. Mano, ele chega atirando sem dó. O jogo, pera aí. Ah, meu Deus do céu. Vamos, vamos parar com isso aí. Rapaziada, até apertou o botão errado aqui. Vamos atirar esses blocos sem parar, tio. Ó. Oh. Vamos usar essa arminha. Beleza, já acabou a arminha. Mas tem mais missão aqui, ó. O que? Tudo de arma, tio. Tudo de arma. Oh, ah, meu Deus. Taca fogo nele. Rapaziada. Tudo de arma não vale, hein? Ó. Aí ah, pegou, tio. Vai explodir vocês todos. E eu também. Sobe, Sebastião. Sobe. Ah. Beleza. Rapaziada, eu não quero usar a seringa benta. Vamos esperar a vida deixar um pouquinho, tio. Ai! Tudo armado! É tudo armado! Ô vai corre! É tudo armado, tio! Ai! Vaza! Ô oh, corrida! A corrida no reche, tio! Ah meu Deus! Não tem nem corrida agora, tio. Beleza. O que acontece? Sniper? Sniper? o oh, tio, para de cambalear! Coleção de arma. Beleza. Rapaziada, o cabelo, o caverninho. O cabelinho. Oh, ai, meu Deus. Ixi. Ô oh, tio, carrega logo. Beleza. O oh, meu Deus, chegando. Ai, ai, ai. Ai. Rapaziada, tá chovendo gordo. Fogo, taca foguinho. Isso. Oh, gordinho, gordinho marcou. Olha, ele vai carregar. Caralho, oh, oh, vai carregar. meu Deus, o oh, João, pelo amor de Deus, hein, tio. Você mate, carrega logo essas armas meia. Rapaziada, a vida não quer encher, não, hein. Vai demorar para encher, tio. É, vai, vai ter que tomar antistetrânica. Não tem como arriscar. O que acontece, tio, rapaziada? <risos> oh, meu Deus. Essa arena, já tô vendo que fogo que vai ser. Ó. ah, oh. oh, meu Deus. E aí? E aí, tiozinho? Tranquilo. Tem um arpão aqui em cima, ó. Oh. Tranquilo. Vamos deixar as, as balas no gatilho, tio. Ó. Oh. Round 2. Dois, round de dois. 2. O que? Mentira Não, jogo Não faz isso não, hein Vale isso, jogo O meu negócio já tá vindo Já tá vindo Você baixa Vaza pro outro lado Sobe O negócio tá seguindo Rapaz, o negócio é super rápido Cadê o tiozinho? Tem que atirar nele Cadê esse... Aqui, tio Ó Mais um, mais um Mais um, mais outro Morreu, beleza Ó, oh, tem um knock aqui, hein? Dá um Isso. fazendo cara nem mexe, hein? Ô, oh, meu Deus, seu barriga. Rapaziada. Pronto, seu barriga boa. Boa. Isso, tio. Ô, oh, meu, vamos voar junto, hein, tio? Ah, meu, vai, tem um pra cada um, um pra cada um. Rapaziada, essa besta é maligna mesmo, hein? Ó, oh, tá valendo agora, tio. Ah, meu Deus, aí é explode, tio. Rapaziada, ma ma manda o Frostinho. Frostfa. Frostfa, Sebastian. Não, ele não quer frustrar não, hein? Beleza, vamos trocar ideia De perto, com a cabecinha dele Colada na parede Beleza Rapaziada, tamo indo bem, tio Estamos indo bem Essa é A parte final, pilantra O meu Deus, tá vivo O zoinho, pelo amor de Deus, hein? Fazia, seu barriga é tem o zoinho mais resistente da galáxia Mas a gente não subiu aqui, Vamos, vamos subir aqui só pra Só para constar Beleza, engrenagem Ó, já dá pra fazer flechinha Faz flechinha aqui, faz Beleza, já temos a, flech a flechinha explosiva Vamos esperar os lock, tio, cadê? Rapaziada, tem Lock nível 5 Antes de mais nada, tio Ô, oh, meu Deus, não tem mais seringa Acabou O jogo, e aí? vai tomar no caneco Cadê os locos, tio? Tô esperando. Ó, oh, oh, oh. pede, caverninha. O que? Já desceram aqui? Ô, oh, meu já desceram dentro do olho. Ó, oh, ó. Oh, manda. É só. Ó. Oh, família de inocenta. Ah, mordeira. Aí cai, tio. Ó. Oh, vamos cair junto. Junto. Em equipe. Isso, tio. Ô, oh, ô, oh, você, você vai carregar agora, pelo amor de Deus. Só deu uma bala, hein, tio. Ó. Oh. Pera aí. Pera aí, tio. Pera aí. Ó, oh, cai Frosfa, Frosfa Isso Vaza, vaza que o negócio tá comendo aqui, hein como oh, meu, tem muito, cara Muito Rapaziada, peraí, peraí Vamos vamo ver como tá as munições Escopreta, tio É escopreta agora Vem, vem que o Sebastião tá preparado É zoinho, tio Vem, vem, vem Pronto, um em pra você Um pra você Vai cair tudo, hein Vai cair, ó oh, Frosfa Deixa eu frosfar, hein Deixa eu frosfar Ataca a Frosfa Ô oh, meu, acabou o Frost! Ô <risos> jogo, vai acabar o Frost! Ô <risos> oh, oh, meu, pegou outra seringa! Ô oh, jogo, deu, deu pra viver? Dá pra me viver? Rapaziada... Atirou, explodiu, a seringa tava no chão, tio. Era só passar, vap! Rapaziada, não deu certo, hein, tio. Não deu certo. Que que acontece? Agora vai dar. Rapaziada, já, já começa no último round, hein? Ó, os lock vem dali. Tem que aproveitar que tinha Acho uma seringa aqui. Ó, pegamos a seringueta. Tranquilo. Agora isso vai cair tudo do céu aqui. Okay? Ó, é aquela parte. Aí a gente tem que vazar daqui. Ó. E Temos nada mais, nada menos que fazer as munições lá explosivas. O que acontece, rapaziada? A gente vai ter que juntar eles. Em grupo. Bicar eles em grupo. Ó. Oh. Vai tá de boa, tchau. Deixa os gordinhos vir. Deixa eles virem. Beleza. Tá tranquilo. O que? Pera aí, e Escopeta. Isso. Pegamos um cara lá longe. Pegamos o primeiro dele. Frosfa. Beleza. Frosfa mais. Frosfa gordo. Isso, você também! Tá frosfa, frosfa tudo, frosfa! Frosta, Pode bater, pode bater Isso Que é bazuca Rapaziada, bazuca aí Pera aí tio E aí Sobe aí Sobe você baixo Rapaziada Atira nesse bloco aí oh. Rapaziada, ele vai matar todos os monstros tio. Vamos ficar aqui ó. Acerta ela oh, Aí sim, hein, tio Ó, oh, zoinho Pera aí tiozinha, pra acertar os monstros, não eu hein, mas é truta Ó, oh, ó oh. Ó oh, meu Deus, é truta mesmo tio Acerta, acerta ela Rapaziada, tava uma parceria aqui entre o caverninho e esse Locke aqui Camarada amor, oh. camarada Tem mais? Pô, oh, tá vivo hein? Tava o, meu, o jogo Pera aí tiozinha, tá só com a minha cabeça Nossa, explodiu a mosca, hein, jogo É, eu vou acertar esse lock aqui agora O jogo! Como assim? Ai, não! Peraí, peraí, hein Ha! Aí é de boa, hein, tio Ó Meu tirotex Rapaziada, a, a arminha é visga Ela é visga, vamos ela Desceu, hein Out of ammo Beleza Pega, pega o negócio ali. Isso. Rapaziada, é, vamos simplesmente procurar munição de snipereta? Ó, oh, o cajadinho de fogo, hein? Cajadinho de fogo. Você com, tem como queimar o Loki lá perto e queimar ele com o cajado? Ah, vai ser legal, hein, tio? Peraí, tio, taca a bazuca aqui do meu lado. Ó, oh, bica ele, taca fogo. Foga ele! Oh, não é soco, não! O oh, meu, o cara da motosserra, hein? Esse cara é o mais pilantra do jogo, para quem não lembra dele, tio, ele cola, ele é muito rápido, ó, beleza, um, manda, outro, Aí, manda mais, tio, sem piedade, isso, que isso, agora é escopreta, cadê? Ha, gente, o que, ele já tá, ele tá aqui, ó, João, peraí, o meu, o jogo, ele é muito rápido, e aí tiozinho, oh, oh, oh. rapaziada, arrebentamos esse lote de primeira, é bom você desaparecer, ele não mais com o caverninha, tô calmo, tô muito tranquilo, pega aí 10 bilhões, pelo amor de Deus, hein, 20, 5 mil, tio, pelo amor de Deus, hein, essa toda a sua economia veia, rapaziada, ficou um silêncio na sala, simplesmente reconhecendo que o caverninha é o vencedor, ô oh, meu Deus, peraí, não fala que é parte 2 não, hein, é parte 2? Ô, oh, jogo pilantra Rapaziada Ó, oh, já deu munição de flechinha Aí ah, eu curti Ó, oh, tem, tem um zoinho ali já oh, Pensa num cara que curte zoinho oh, O que? O jogo Rapaziada, ele não, não atira agachado, hein Só pra avisar O Sebastião não aprendeu a atirar agachado Ó oh. Manão, ó Rapaziada, tá atacando jogo de aniversário aqui, hein Beleza, pega um balinha aqui, ó Ó, 10 baletas, 10 baletas, tio Ó oh. Explode Explode, tio Explode, isso Pode é, tem mais logo do outro lado, hein? Só pra te lembrar Ó oh. Ó, oh, meu Deus O cabernet adora balinha Boa de adversário Ó, oh. escondi os dois juntos Valeu a pena, tio vou oh, meu Deus Seringueta, ó oh. Rapaziada, ainda temos munição de escopeta, hein. Vamos fiscalizar bem esse local aqui, é que tem que ter munição, tio. Oh, meu Deus. Local altamente pilantra. Rapaziada, nada de munição. Vamos subir aqui então, ver qual é que é. Beleza, aqui, tio, ó. Ranchinho do amor deles, certeza, ó. Munição de rifle. Do outro lado aqui, que mais? Munição de escopeta. tio. 10 tiros de escopeta. Tá rolando um negócio aqui? Rapaziada, é, tamo aí, fizemos uma feirinha. Bora abrir essa. <SILENCIO>